Fala pessoal, vou trazer uma dica aqui hoje para vocês num vídeo rápido sobre mods de combate. Mas na verdade eu quero trazer mais um, um mod mais simples que vai resumir tudo que vocês estão procurando. Esse mod aqui é o Wide Catch. O Wide Catch ele muda a questão da inteligência artificial e também, gente. Todo dano que você toma, ele tem uma. Ele vai te trazer dificuldades a mais do que você está acostumado. Então, primeiro, por exemplo, eu vou tentar acertar esse gigante aqui nas pernas. É bem provável que, se eu for efetivo na... no que eu estou querendo fazer, ele vai cair no chão. Vamos lá, gente. Vamos, vamos batalhar um pouco aqui para vocês verem como é que acontece. Olha lá. Ó. Vê no lado esquerdo superior, escrito lá, FIT, FIT é PÉ, né, gente? Então vamos aqui, se você continuar dando danos nas pernas do gigante, é bem provável que ele caia. O mesmo acontece, gente, se você acertar nas mãos, se você acertar na cabeça, headshot agora, ele tem uma, uma efetividade muito maior do que no jogo normal. Ó, oh, aí, vamos ver. Olha lá, caiu, gente, caiu. Olha que bacana, cara. Por quê? Tá com as pernas fracas. Eu atingi a perna dele o, o, o tanto. lá, cabeça. Viu? É muito legal. O que, que muda efetivamente, pessoal? Vai ser a questão da inteligência artificial o comportamento do, dos próprios NPCs durante as batalhas vão ser diferente? eles vão tomar mais cuidado e assim o combate gente ele se torna mais mortal a partir de agora então quando você for batalhar você tem que prestar muita atenção é, na questão se acertar seu tórax você vai ter problema de estamina se você acertar cabeça você vai ter problema é com, com mana e por aí vai tem uma série eu vou deixar na, na descrição desse vídeo Toda a descrição desse mod, o que que efetivamente acontece, tá? Vou tentar fazer no braço dele, para ver se a gente acertei cabeça sem querer. Não era para ter acertado. Aí eu deixo na descrição, que aí vocês vão ver o que que acontece com os inimigos quando você acerta ele em diferentes partes do corpo, tá? Mas no próprio mod tem uma descrição, ela lá, Army. Army. é braço. Tem a... Tem a tradução, tá? Gente, eu até instalei a tradução. No... Agora que eu tô vendo aqui, eu... eu sei que aparece ali braço, por exemplo, entendeu? Não fica, não fica aparecendo é, em inglês, não. Tem a tradução, vou deixar para vocês tanto a tradução quanto o mod, tá? para vocês poderem aproveitar. Nossa, e por sinal, gente, é um, é um baita de um jogo, né? Não, não tem condições no Skyrim é, Eu vou deixar um outro, gente, para vocês aqui, ó, o, o, o dano flutuante, ó, tá vendo lá? Eu vou deixar também esse mod na descrição desse vídeo, tá? Que ele mostra quanto de dano que você está causando, isso é super interessante para você comparar dano das armas, é, magia, ele mostra também o quanto de cura que está causando as magias de cura, tá? Então assim, opa, dá dar treta aqui gente, foge, foge, quem vai me ver? fugir consegui fugir, tem dois, mas como eu sou um bosmer, Aí eu tenho facilidade de acalmar eles também, se precisar. Ah, funciona em animais o, o, esse mod? Funciona, gente. Se você acertar nas pernas, olha lá. Braço. As pernas de trás, ó Cabeça. Funciona, ele cai no chão do mesmo jeito. Eu achei muito interessante, cara. Esse aqui é um mod essencial para quem quer uma coisa diferente, tá? Vou mostrar para vocês, ó Lesão na perna. O que, que isso acontece? Ele pode ter a velocidade dele diminuída, é, não conseguir correr, por exemplo, entendeu? Vou matar ele aqui. Foi. O outro bacana aqui, vamos ver se dá certo também. Tentar acertar as pernas dele aqui ó, é bom que o dano tá pequeno, porque ele tá me vendo. Então, dá para mostrar para vocês, ó, vamos acertando aqui, gente, pra que chegar aqui em cima eu desço, eu não tô acertando na pata, isso, olha lá, army, cabeça, parece, ó, isso aqui, cara, eu acho que eles pegaram muito como ideia, é o... Fallout, né, gente? Fallout já tem o sistema que é assim, funciona super bem. Aqui dá pra gente brincar um pouquinho. Porque aqui ele não consegue me, me atingir. Eu não vou conseguir derrubar ele não. Eu não tô acertando todos no. na perna dele. Vamos ver aqui, gente. Ó, perna. Braço, na verdade, né? Morreu. Mas a ideia do, do, do mod é isso aí, tá gente? Não tem muito segredo, tá? Eu espero que essa dica aqui vocês estejam gostando, é, tenham gostado dela. Vou deixar essa aí do dano flutuante aqui no link, aqui no, na descrição desse vídeo, tá? Então, por favor, aí façam bom uso e espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, deixar aquele like marotíssimo e... Assine o canal se você estiver é, com vontade. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente.